No vídeo de hoje eu vou te contar sobre o PSG que teve contato com o Messi hoje na quinta-feira. Quando começando o vídeo, falando do assunto aqui do PSG, porque o Messi, o PSG aí, teve um contato com o Messi, segundo o jornalista o Bruno Cortes, jornalista da Globo, falou que o PSG teve contato com o Messi é, naquele dia o City tinha sido tinha sido interessado pelo Messi né? é, e o Messi acabou acabou assinando seu contrato até, até esse ano né, de 2021 e hoje ele saiu do Barcelona né? Barcelona eu vou é, assistir lá o vídeo lá que eu postei né? O vídeo lá que eu, eu gravei hoje o, A saída de Messi no Barcelona E aí agora o PSG tenta contratar o Messi Porque o Messi tem lá amigos né? como Paredes, Di Maria, Neymar, né? Verati E também jogadores que, eles, que ele conhece lá no PSG E aí vamos ver vamos ver aí é, essa novela né, essa novela que está está rolando sobre Messi e PSG né deixa nos comentários o que você acha será que PSG pode contratar o Messi na minha opinião pode contratar sim o PSG é um ele está tem ele está prestes a contratar o Messi né Messi é, custa bilhões né, de reais mas o PSG contrata o, o Messi Então vamos torcer aí pro Messi ser um jogador do PSG Deixa nos comentários, tá bom? É, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo Deixa o like, porque o teu like ajuda o nosso canal, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, até lá, fui!